Olá pessoal, tudo bem? Mais um tempão que eu faço vídeo, né? É, eu tô tirando o dia de hoje pra descansar um pouquinho, porque eu não tô me sentindo muito bem nesse calor todo do Rio. Mas aí eu tá funcionando as coisas lá, é, me, nas minhas coisas pessoais. Eu achei que o. Eu esqueci como eles chamam isso, mas quando a gente se forma na faculdade, a gente faz esses... essas brochaduras e dá de presente pros amigos. E na minha, na minha conta antiga do Diego Len, tinha, tinha eu recitando a homenagem a Deus que eu fiz na, na formatura da minha turma né, de física. Aí se perdeu quando, quando foi hackeada, né, aí eu tive que deletar a conta e se perdeu o vídeo. Então eu vou fazer de novo aqui, porque esse texto que eu montei, nossa, deu um trabalhão, foi um sábado eu acho inteiro. Eu baixei, baixei na né? época a internet não era tão boa assim, eu baixei o livro Pensamentos de Blaise, ba Blaise Pascal. Pô, é um tom dessa grossura, mais, mais de 500, sei lá, 300 folhas. E eu fui procurando as casas mais conhecidonas dele, que estão nesse livro, e tentei, <coughs> e tentei encadear num texto que ficasse legal para homenagear a Deus, né? Então, eu vou ler agora para vocês, ver se vocês gostam ainda, né? porque nem todo físico é ateu. Então, é o seguinte. A Deus, ninguém pode evitar o dilema, ou Deus existe ou não existe. É um problema que diz respeito à vida, não um problema puramente especulativo. Uma vez que é necessário agir, ou como se Deus existisse, existisse ou como se não existisse. Admitamos que Deus existe. Que coisa nos arriscaremos a perder se viveremos como se Deus existisse? Os prazeres e os bens do mundo, isto é, bens finitos. Que coisa ganharemos? Um bem infinito. Que é um homem diante do infinito? E se nossa vista aí se detém, que nossa imaginação não pare, mas rapidamente se cansará ela de conceber, que é a natureza de revelar. Todo esse mundo visível é apenas um traço perceptível na amplidão da natureza, que nem sequer, que nem sequer nos é dado a conhecer de modo vago. <risos> Nós temos como um traço de amor em nossos corações, que se desenvolve na medida em que o espírito, saber aperfeiçoa e que nos leva a amar o que nos parece belo, sem que jamais nos tenha dito o que é. Além disso, o amor e a razão não são opostos, porque o amor e a razão não são mais que a mesma coisa. Quanto maior o espírito, maiores as paixões. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante, é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água é o bastante para matá-lo. Mas, quando o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que é, o que o mata. Porque sabe que morre. E a vantagem que o universo tem sobre ele, o universo ignora. Cara, esse texto me emociona muito, assim, porque eu lembro que quando eu fiz esse texto, é, a, a galera da turma está toda preocupada em fazer os detalhes, e fazer aquilo, fazer aquilo outro, né, montar essa, é, fazer, a, fazer o acordo com a empresa que monta essas coisas, a organizar o roxinho lá, que é aquela, aquele, aquele, sa, aquele, sa, aquele salão enorme que, que faz a formatura lá no CCMN. E, e, e no meio das discussões eu falei, peraí gente, ó, a gente tem que fazer uma, uma homenagem a Deus, porra, fazer isso no meio de um, um curso de física. Mas isso não é tão maluco, tem muita gente que acredita em Deus ou numa entidade superior. E eu quis fazer, eu metia a minha cara, eu esperava falar, então vai lá e faz o texto. Aí eu ficava. Eu, eu, eu, eu me, me irritava que as formaturas que eu via, as pessoas faziam. Uma, uma homenagem a Deus muito obrigado Deus pela vida que você nos dá pela família por todo apoio e blá blá blá, blá, blá, blá e acabou Eu falei não pô vamos fazer o um negócio direito né? vamos pegar um texto maneiro de um físico que, que ele, ele, ele, ele ele virou católico depois né? Ele, ele seguia um movimento que era herético chamado jansenismo então assim eu acredito que o momento que ele escreveu esse, esse livro, esse livro é, é ótimo. Assim, Eu tive que torcer para que nenhum dos meus colegas lessem esse livro. Porque é o seguinte, todo, todos esses textos bonitos que eu peguei, estavam no, tipo, no capítulo 1, capítulo 2 do livro. Se eles pegassem o, a, a parte seguinte, cara, o, o, o Blaise Pascal estraga o livro. Ele começa a fazer uma... uma, uma uma, uma batalha, uma apologética contra o ateísmo. Praticamente fala que ateu tem que ir para o inferno. Ele estraga o livro completamente, mas capítulo 1 capítulo 2 tem essas coisas belíssimas. E algumas aqui são frases até muito conhecidas dele. somente essa do, do de que o homem é um caniço. Não sei o que se acha, por aí na internet. Então, assim, é, quando eu leio esse texto me emociona muito, entendeu? E... Sei lá, gente, já passei tanta coisa dentro da igreja, dentro, dentro da minha vida, que é, fala, é, ficar nesse questionamento se de Deus existe ou que não existe, Para mim ele existe. E tem várias indicações disso. Não dá para provar logicamente. Pô, é só para só pensar. Como é que tu, como é que você que seria em tese um, um ser inferior, vai conseguir provar um ser superior? Impossível! Não Dá para provar, mas tem indícios, entendeu? Então, sabe, eu, no mínimo você que é ateu, se fosse consciente, virava agnóstico, penso eu assim. É mais é, seria, seria mais, mais é, coerente da parte de você. Mas tá aí, gente. Minha homenagem a Deus que a gente fez na pôr Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau.